Arnaldo é um jovem como muitos outros. Durante o dia, vai à escola, fica horas no computador, assiste televisão. Enfim, vive um cotidiano mais do que normal. Mas à noite, no sótão de sua casa, tudo se transforma. Ele mergulha nos livros e contempla o céu. Nesses momentos, com a curiosidade aguçada, Arnaldo assume uma nova identidade. Ele é o Geo Detetive. As Aventuras do Geo Detetive. Episódio de hoje, como viajar e chegar no dia anterior. Boa noite, Geo Detetive. Parece que tem alguém precisando da sua ajuda. Localizando. Encontrado. Ida Cole, a aeromoça de uma importante companhia aérea. Então, Sagan, nada de demora. Me põe em contato com ela já. Já o Detetive, é você mesmo? Que prazer te conhecer. Puxa, eu fico muito honrada por você ter reservado um tempinho pra mim. Oi, Ida. Que isso? Eu é que sempre tenho o maior prazer em atender quem me procura. Mas me diz, qual é a sua dúvida? Bem, sabe que eu fui promovida. E agora eu vou começar a trabalhar nas rotas internacionais. Eu tô bem preocupada com os efeitos da diferença entre os fusos horários Eu gostaria de entender melhor como que tudo isso funciona. Imagine uma pessoa que faz uma viagem muito longa, com grande mudança de fuso horário. Os horários de comer e dormir serão drasticamente alterados e alguns sintomas como insônia, falta de atenção, irritabilidade e mesmo mudança de hábitos intestinais podem surgir. Em geral, para cada hora de diferença é necessário um dia de adaptação. Por exemplo, em uma viagem do Rio de Janeiro até Milão, normalmente o horário real é alterado em 4 horas. Isso significa que serão necessários aproximadamente 4 dias para uma adaptação completa. Bom, Ida, vamos lá. Ah, antes que eu me esqueça, parabéns pela promoção. Mas você quer saber dos fusos horários, não é? Então presta bastante atenção. Os horários têm relação com o movimento de rotação da Terra que determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o sol está mais alto no céu, a gente diz que essa cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm o que a gente chama de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia, já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. Bom, mas se para cada meridiano a gente fosse ter uma hora diferente, ia ser uma baita confusão de horários. Você pensou muito bem. O movimento de rotação leva 24 horas e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários, que definem a hora oficial de cada região, foram estabelecidos a partir de 24 gomos delimitados por dois meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Veja, dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial, ou hora do relógio, não respeita exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer, ela sofre alterações determinadas por cada país. Como você vê, a gente tem que estar atento. A hora oficial não coincide exatamente com a hora verdadeira. Por exemplo, o meio-dia solar nem sempre acontece ao meio-dia. Quer dizer, às 12 horas. Certo. Mas antes a gente continuar, será que você poderia me explicar por que na maioria das vezes eu vejo fusos horários representados em figuras como essa, e não no globo terrestre como você me mostrou? Bom, na verdade, este mapa é uma das muitas representações planas que a gente pode fazer da Terra. Ele se baseia numa coisa que foi muito útil no século XVI, a Era das Grandes Navegações, a projeção de Mercator. Mercator foi o estudioso responsável por esse grande avanço. Mas como ele conseguiu transformar o globo terrestre, que é uma figura tridimensional, em um retângulo, que é bidimensional? De uma maneira bastante simplificada, a gente pode escrever o processo assim. Veja, a esfera que representa o globo terrestre é colocada dentro de um cilindro. Cada ponto da esfera, a partir do centro dela, é projetado de uma forma especial em um ponto da superfície lateral do cilindro. Depois, é como se a gente cortasse esse cilindro com uma tesoura, ficando com um retângulo que representa a superfície da Terra. E por que a projeção de Mercator é a mais usada para representar os seus horários? Bom, existem vários tipos de projeções da Terra, e elas sempre vão ter algum tipo de deformação. Na projeção de Mercator, em outras projeções cilíndricas, as regiões mais próximas do Equador, aparecem com o tamanho mais próximo do tamanho real. Por outro lado, as regiões mais próximas dos polos aparecem muito maiores do que realmente são. Mas veja, os meridianos ficam representados como retas verticais paralelas. Por isso, é que a projeção de Mercator é a mais utilizada para representar os fusos horários. Puxa, isso é bem interessante, Jadati Pela figura que você me mostrou, Dá para perceber que partindo do meridiano de Greenwich, em direção ao oeste, cada vez que a gente passa por uma dessas linhas divisórias e muda de faixa, tem que atrasar o relógio em uma hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em uma hora. Exatamente. Assim, Milão vai estar uma faixa ao leste da faixa que contém Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT 1. GMT é a sigla para Greenwich Meridian Time, em inglês. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT 3, isto é, 3 faixas a oeste da Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre essas duas cidades. Tem uma coisa que eu tô achando estranha. Para atingir o meridiano oposto ao de Greenwich, a gente pode caminhar tanto para o leste quanto para o oeste mudando de faixa 12 vezes. E aí, a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar este meridiano? É por isso que este meridiano oposto ao de Greenwich é chamado Linha Internacional de Mudança de Data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com o meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficiais dos países. O curioso é que, ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. Puxa, agora está fazendo sentido aquilo que as minhas colegas falam dos voos de cerca de 12 horas que saem da Coreia às 5 da manhã de um dia e chegam aos Estados Unidos às 11 da noite do dia anterior. Ah, só para complementar. A linha internacional de mudança de data é um fenômeno tão instigante que já inspirou várias obras de ficção. Eu até vou te sugerir dois livros. Um é do Júlio Verne, a Volta ao Mundo em 80 Dias, e o outro já é bem mais recente. É do Humberto Eco e se chama A Ilha do Dia Anterior. Obrigada pelas dicas de leitura, Jô Detetive. Agora me diz uma coisa. Eu estou percebendo que existe uma grande relação entre o tempo medido no relógio e os meridianos. Você está certa. Veja os antigos navegantes. Eles possuíam métodos para determinar a latitude mas não conseguiam encontrar um jeito de determinar com precisão a longitude. Eles sabiam que a longitude estava associada ao horário, sabiam determinar que horas eram em um determinado lugar, utilizando para isso a posição do sol. Mas faltava um instrumento que indicasse com precisão o horário em outra localidade. No século XVIII, após um desastre marítimo, o governo britânico criou o prêmio da longitude. <risos> Imagine só! Eles estavam oferecendo uma grande quantidade em dinheiro para quem conseguisse encontrar um modo preciso para os navegantes determinarem a longitude. Bom, mas pelo que eu sei, no século XVIII já existiam relógios precisos. Era só levar um desses relógios no navio, acertado pelo horário real de uma localidade de referência, e calcular a longitude com base na diferença entre a hora do lugar em que eles estavam e da localidade de referência. É verdade. Nessa época, existiam relógios bem precisos. Só que eles não funcionavam direito a bordo de um navio, por causa dos movimentos e das mudanças de temperatura e de umidade. Hum, e daí o único jeito era criar um relógio à prova de viagem de navio. Eu nunca imaginei que o aperfeiçoamento dos relógios estivesse relacionado com a determinação da longitude. Pois é, e é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários não segue rigorosamente os meridianos. Como eu já disse, os fusos dependem das fronteiras dos países, e também de questões políticas. Assim, há países que adotam um fuso translado, de meia hora, e também tem casos como o da China, que adota um único fuso horário, embora pudesse adotar quatro. No Brasil, são adotados atualmente três fusos horários, e a divisão oficial desses fusos é pautada pelos limites territoriais dos estados, de modo que também não coincide com os meridianos defasados de 15 graus. Além disso, é preciso você estar atento, porque em muitos países, e em parte o Brasil, inclusive, é adotado em determinado período do ano o chamado horário de verão, quando os relógios são adiantados de uma hora. Geral Detetive, os seus esclarecimentos foram nota 10. Ah, e quando for sair de férias, é só falar comigo, porque a companhia adora fazer um descontinho especial nas passagens de clientes especiais como você. Obrigado, Ida. Bom trabalho e boas viagens para você. Sagan, você sabe que horas são? G.O. Detetive, eu poderia dizer o horário de qualquer lugar do mundo. Entretanto, acredito que a melhor resposta para a sua pergunta é que está na hora de descansar. Eu confesso que agora essa é a melhor resposta, amigão. Boa noite.